Oi, água na bacia, uso, ocupação, vegetação, infiltração, vamos conhecer. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. No vídeo de hoje a gente vai focar um pouco mais no lugar que a gente está estudando, vamos ver a água dentro da bacia, como é que a água infiltra, qual uso e ocupação é, do lugar, e isso vale para para boa parte do Brasil, como é que a gente foi ocupando a derrubada da mata, o solo, a baixa infiltração de água, é, interferindo diretamente na quantidade e qualidade de água que, que vai para os ribeirões, é, nascentes, córregos e tudo mais. Vamos conhecer o processo como é que acontece. Então, olha, sem esgotar o tema, vamos entender um pouquinho... Como é que acontecem essas coisas todas, como é que está a gestão hídrica aqui na, na nossa região e muitas vezes no país inteiro ou no mundo inteiro acontecem coisas semelhantes. Vamos entender um pouquinho mais o ciclo da água. A gente já viu que chove, chove bastante aqui, relativamente bastante, 1500 milímetros é uma quantidade boa de água. Só que ela está dispersa no tempo, ela concentra mais na época do verão e falta na época do inverno. Essa água que falta chuva na época do inverno, ela acaba trazendo mudanças na paisagem né, com plantas adequadas ou adaptadas a essa condição. Mas, antigamente, isso tudo aqui era tomada por floresta atlântica, por mata atlântica. A gente sabe, vamos olhar outra vez aqui o, o país. Né? Toda essa região aqui, costeira, entrando aqui pelo estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, entrando um pouco aqui por Minas, zona da Mata Mineira, um pouco da Bahia, tudo isso já foi Mata Atlântica. E pela gestão humana, isso foi sendo degradado, foi sendo cortado. Como é que aconteceu essa ocupação do, do solo? A gente sabe que numa floresta, a floresta, as árvores vão pegando água e nutrientes do solo, levando até as folhas, fazem o processo de fotossíntese, as plantas crescem, as folhas caem, a própria árvore cai, os galhos caem, isso vai decompondo, vai formando a serrapilheira, né? aquela camada de, de matéria orgânica e de humus sobre o solo, que é bastante rico, bastante nutrientes disponíveis ali. A gente sabe disso e a gente entra no lugar, corta a mata para poder produzir, né? isso historicamente, desde 1500 a gente está fazendo isso. Os índios já faziam isso também no sistema de coivara, mas é uma coisa mais restrita. A gente abordou alguma coisa nesse sentido em outros vídeos, não vamos aprofundar nesse, mas a gente tem ali a floresta, tira a floresta porque o solo a gente sabe que é um solo bom. É um solo de, de qualidade, um solo com nutrientes. Tira a floresta, aproveita a madeira e planta, por exemplo, café ou cana de açúcar. Só que a ciclagem desses nutrientes foi se perdendo e a gente a, adotou aqui do sistema de coivaras do, dos índios de tacar fogo todo ano para renovar ah, o, o lugar. Nisso de tacar fogo a gente está degradando o ambiente e está eliminando aqueles nutrientes que estavam ali disponíveis. Aquela matéria orgânica que estava ali disponível e que ainda fazia essa ciclagem, ou fazia parte dessa, dessa ciclagem. Com a eliminação de, de todo esse ciclo, a gente tem agora uma condição, já não existe mais a floresta, a floresta foi derrubada, a gente plantou cana de, de açúcar ou plantou é, café no lugar. Esse café está tirando, ou essa cana está tirando, os nutrientes do solo, a gente não se preocupou com curvas de nível e tudo mais, foi perdendo a qualidade do solo. Depois disso, tirou a cana-de-açúcar ou o café e colocou pastagem. E esse processo todo implica diretamente na quantidade de água que é absorvida no lugar. Vamos voltar para o nosso espaço e vamos pensar, por exemplo, nessa pequena fração de mata, que ainda sobrou por aqui. Na hora que a chuva está caindo nessa mata, ela vem do alto, vem com velocidade, bate na copa das árvores, diminui a velocidade, cai com menor velocidade no chão, ou escorre pelos troncos e, e chega até o chão, e ela tem mais tempo de infiltrar no solo. Aqui debaixo dessa, dessas árvores, a gente tem um pouco ali de, de serrapilheira, uma condição legal de matéria orgânica, que essa água que cai ela vai ser absorvida. Por, é, é como se fosse um colchão né? é, ou uma esponja. Ela absorve essa água e a água tem tempo de infiltrar no solo. Essa água que infiltra no solo, quando ela chegar na, na rocha matriz, Aqui embaixo, ela não tem mais como passar e vai se acumulando, vai formando o lençol freático. Esse lençol freático vai seguir a declividade natural do terreno. E por baixo do solo, ela vai minar em algum momento na parte mais baixa, que é isso que a gente está vendo aqui, formando a várzea. No meio do caminho, por aqui assim, a gente começa a ter as brotações de água, as minas d'água, os olhos d'água. E a formação de pequenos veios d'água. Né? A mina, uh, o, o, o ribeirãozinho, o corguinho, o riachinho, até a formação dos rios. Então, essa água que penetra no solo é a água que vai demorar para chegar até a baixada e ela vai chegar semanas ou meses depois. É essa água que está no solo que vai alimentar o ribeirão mesmo na época de seca. Então durante a seca não está chovendo, então onde é que vem a água para o ribeirão? É essa água que estava no solo, dentro do solo. Se a gente impede a entrada dessa água no solo, a gente tem cada vez menos água fazendo esse percurso debaixo do solo, dentro do solo, para chegar lá na várzea. E como é que a gente acaba impedindo? Lembra? A gente foi cortando a mata e a utilização do, do, do solo, a gente acabou transformando tudo em pastagem. Olha que essa microbacia é basicamente pastagem. É o que a gente tem aqui. Agora, a pastagem está muito rente no solo. É uma camadinha pequena de, de, de cobertura que tem ali no solo. Na hora que a água bate ali, e a conformação das folhas e também do terreno, essa água ela tende a escorrer muito rapidamente pela superfície. Ela tem menos tempo para infiltrar dentro do solo. Se tem menos tempo para infiltrar e corre mais pela superfície, durante a época das águas, a gente vai ter maiores cheias aqui embaixo, na várzea, no brejo. Né? E durante a época da seca a gente vai ter menos água chegando por ali, porque entrou menos água. Então, entender a, o solo como uma grande caixa d'água. Se a gente gere esse solo de maneira que a água possa penetrar né, e se acumular dentro desse solo, para ela ir saindo aos poucos, a gente tem a perenização dos rios. A gente tem mais água correndo pelos rios, mesmo na época da seca. E a gente tem menos água chegando na calha do rio na época das chuvas. Por quê? Porque aí com uma gestão adequada desse solo, no caso quando ele estava só com, com a vegetação nativa, com as árvores, né? com a floresta, essa água tinha tempo de infiltrar. Né? Isso tudo funcionava como uma esponja e a água infiltrava devagar. Conclusão, durante a época das águas, menos água chegando, é, uma quantidade grande, mas relativamente menor de água chegando no fundo da calha e durante a seca, há uma quantidade maior do que tem hoje chegando ali na calha, porque a vegetação foi funcionando como um equilibrador dessas condições todas porque foi jogando água para o subsolo. Na hora que a gente tira a floresta e coloca tudo é, capim, a gente diminui a quantidade de água que está penetrando no solo. Logo, se está menos água infiltrando no solo, na época da seca vai ter menos água saindo aqui embaixo no ribeirão. E se a água está escorrendo pela superfície, a gente pode ter processos erosivos se intensificando no lugar. A própria passagem do gado, deixa eu procurar, olha aqui, ó. Tá vendo algumas linhas? Isso daqui é, é, é passagem de gado. O gado, na hora que tá passando nesse lugar, imagina são 400, 500 quilos, né? De, de cada cabeça. Você divide isso pelas quatro patas. Você tem ali alguma coisa como 100 quilos, uma marreta de 100 quilos, socando o solo o tempo todo, 365 dias por ano. Esse solo na parte. É, um pouco mais inferior, no subsolo, ele vai ficar um pouco mais adensado. Se ele fica mais adensado, a quantidade de água que consegue passar por essa vegetação rasteira, na hora que ela chega nessa parte de baixo, que está mais adensada, ela tem dificuldade de penetrar. Então, aí é menos água que chega lá embaixo. E é mais água que fica parada na superfície e que vai descer o morro, podendo levar tudo que tem pela frente. E o que é que tem pela frente? nutrientes, é, vegetação e, e a própria água que vai lavando o solo, empobrecendo o solo cada vez mais. Mas isso é só um aspecto das coisas. Tem muito mais para a gente conversar e fica para o próximo vídeo. Então não esquece, se tiver estiver curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Entra no link aí, se quiser, vai lá para o grupo no WhatsApp, onde a gente tem trocado umas ideias e traz algumas informações também para compartilhar com a gente. Eu estou num trabalho agora, se você tiver interesse nessa transição cidade-campo, eu estou num trabalho agora em parceria com uma imobiliária aqui da região e estou cuidando ou estou auxiliando na parte rural. Tem aparecido umas coisas interessantes, se você quiser saber a respeito, é, vamos trocar uma ideia, que tem muitas possibilidades, tanto de transição quanto de investimento, é, vamos prosear. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!